Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo Agrimensor. Hoje nós vamos mostrar como utilizar a ferramenta Sport2KML eh, presente no AutoCAD Civil 3D do 2015 ao 2018. Bom, depois que você tem a sua superfície desenhada, uh, todo o seu trabalho, ou linhas, ou o que seja, você vai ter que ir até essa opção do AutoCAD em Draw Utilities. Drawing Settings e escolher aqui, no Datum No Projection, o país. Esse, no nosso caso, é o Brasil. E aqui, o Datum. Como eu estou em Santa Catarina, aqui o Datum, a zona é 22 Sul. estou, estou eu fiz o trabalho em Sirias 2000, então vou selecionar lo Vou dar um Aplicar. Ok. Agora eu vou até a aba Toolspace, aqui já está selecionado, mas provavelmente ela vai ficar nessa Prospector. Você vem então até Toolbox, aqui na parte de Miscellaneous Utilities, export KML, seleciona a opção de baixo aqui, clica com o direito e execute. Aqui você dá um para o seu trabalho. Você pode avançar até a opção Nudge que já vai estar todo referenciado o seu arquivo. Nessa opção Nerd, você seleciona Drip Objects on Ground, que é para seu desenho aparecer rente à superfície no Google Earth. Avançar. Vamos selecionar o arquivo onde você deve salvar seu arquivo. Ok. Salvar. Vamos exportar. E depois em View para assim podermos ver o arquivo no Google Earth Bom, aí era para ele ter ido diretamente para o local, mas ah, assim também estava tá valendo. Bom, aqui então podemos ver o resultado do, desse levantamento na área onde foi realizado. Okay, as linhas estão rente ao terreno. Se eu selecionasse alguma das outras opções lá, provavelmente as linhas estariam acima, estariam bem longe do terreno, aqui. elas ficariam flutuando. Então, com a opção é, DRAP object on Ground, pode corrente a superfície do Google Earth, para você poder ver, analisar, e até poder enviar para os seus clientes. Assim fica melhor até para visualizar, em vez de, caso eles não tenham AutoCAD, para poder visualizar o arquivo no Google Earth, que é, em muitos casos, é muito melhor para eles. Né? É isso aí. Todos, todos certinho aqui com a superfície. Todas as linhas, as curvas de níveis. As áreas foram separadas. Ok. Muito obrigado por terem assistido. Até uma próxima.